Não sei agora porque estou falando no Gama, que hoje a gente estamos aqui Com mais um vídeo de Sanky Só que agora é o último deles, realmente É o Silly The Game o nome É tipo, teve uma paródia Tem o Sonic XZ Aí teve um outro lá, de uma mulherzinha lá Que sei lá quem é Silly Ou Sully, sei lá o nome da menina de verdade Mas é um jogo desses creepypasta, Então aí eles fizeram uma paródia do Silly também Que tem a ver com Sonic e Vamos lá ver como é que vai ser essa bodega Fake blue screen <risos> milk and Cereal. milk and serial Milk and Serial Lone and Dude Present Silly Chief Sunk <risos> had a great time dancing last game Sim o Sank ficou dançando Agora é hora para ele comer o café da manhã Beleza com seus amigos, perfeito. Oi, Santi. Tá só um milhoze. Tá. Estamos num... parece que estamos no universo da maconha Weed Oi Sanki Sanki, meu amor Aqui, minha mesinha, pra tomar café Milk Milk Um já era. Faltam dois. Sede. Tiff. Hotep, you are hedgehogs, we know not each other, but Amun-Ra smile on me if I help find Queen Mother. I am Hotep, you are hedgehogs, we know not each other, but Amun-Ra smile on me if I help find Queen Mother. Milk and cereal, milk and cereal, milk and cereal, cereal and milk. caralho olha esse jogo. Os caras é show de fazer isso, velho. Gente, eu vou morrer esmagado. Que... não Dá-me esmague. Cereal meu meu amor, tipo algum bagulho assim. Love do Badur é um peado Bezinho Enfim. Vamos Jerry. Ai, Ah, é sensacional. Acabou. Cause there's only one of me Look at my smile, I'm so damn happy Other people are jealous of me When I'm sad I'm, I'm, I'm... I'm out here Screw you Acabou? Bom, então é isso gente, espero que tenham gostado desse vídeo, foi o último vídeo deles Deu o último jogo até sair o Sanky Part 3 então é isso né pessoal, deem like, favoritos e se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo. Então pessoal, falou.